porque os erros podem e devem ser evitados, porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Mudando agora de tema, em termos de retornos e avaliações por estilo, vemos que o crescimento, as ações de crescimento e de elevada capitalização bolsista têm tido a melhor performance anualizada nos últimos 10 anos, estamos a falar 14,8% ao ano, mesmo depois do pico pré-pandemia estabelecido aqui em fevereiro de 2020, as ações de crescimento de grande capitalização bolsista trouxeram 16,3% para os investidores, acima de qualquer outro estilo de avaliação que tu procures aqui, no entanto... No entanto, o caminho não se faz em linha reta, uma vez mais, e há grandes oscilações, há grande volatilidade. 2022 está-se a mostrar um ano de extrema volatilidade, principalmente para este tipo de ações, com tudo o que seja de crescimento, pequeno, médio ou grande, a cair quase 30%, é absolutamente impressionante a perda de valor aqui nas ações de crescimento. E no entanto, também, o que nós observamos aqui é que depois do fundo estabelecido no SP500 em março de 2020, quais foram os estilos que trouxeram melhores retornos aos acionistas? Não foram as ações de crescimento, não foram certamente as ações de crescimento de larga capitalização bolsista, mas sim as pequenas e médias empresas de valor, ou seja, que estavam a cotar a múltiplos baixos. E como eu digo sempre, vale a pena pagarmos o menor preço possível por obter aquele grande valor. Ok? Parece-me que é uma situação deste género que está a acontecer em algumas empresas no SP500. Falaremos mais tarde também sobre o tema num vídeo dedicado exclusivamente a isso. Quanto a esta imagem aqui à direita, o que tu podes ver é que, atualmente tens alguns estilos que estão a cotar abaixo da sua média histórica, ou seja, valor e de grande capitalização bolsista abaixo da média, média capitalização bolsista é igual, pequena capitalização bolsista é igual, tens aqui na generalidade das coisas a cotar abaixo da média, principalmente o crescimento de pequenas uh, empresas, está aqui, parece-me, um grande quanto face à média histórica dos últimos 20 anos, 22,9 vezes os lucros versus 35,4 vezes os lucros. E o que vemos aqui embaixo, por fim, é que enquanto percentagem, ok, uh, vemos que ações de crescimento e de pequena capitalização bolsista estão a representar aqui uh, cerca de 64,8% a percentagem do, do, dos lucros que, faz a média, ok? Ou seja, temos aqui um desconto de cerca de um terço uh, face à média. Eu adoro sempre esta tabela, por setor dá para ver o que é que está mais barato, o que é que trouxe melhores retornos, o que é que está a oferecer melhores oportunidades, por isso vamos a isso, vamos aqui ver que neste momento a energia está a brilhar, de forma geral, o setor trouxe retornos extraordinários aos investidores, 31,8% de janeiro até agora é absolutamente fantástico, enquanto que, por exemplo, o consumo discricionário caiu 32,8%, ou seja, consumo aqui mais cíclico, setor automóvel, habitação, o, o, o setor de hum, restauração, turismo, etc., ok? e serviços de comunicação para mim é absolutamente impressionante caiu 30,2% só este ano de 2022. Estamos aqui a falar das Googles, das metas, de, também serviços de telecomunicações como AT&T, Verizon, etc. Serviços de entretenimento como Disney, Netflix, etc. etc. No agregado, estas empresas do setor de serviços de comunicação a cair 30,2%. É absolutamente impressionante. Podem estar aqui boas oportunidades. É uma questão de saber que pedras levantar e que oportunidades encontrar. Qualquer das formas cai mais do que o próprio índice SP500, e o que é que nós vemos aqui desde o pico de 2020, de fevereiro de 2020, por isso pré-pandemia, a energia trouxe quase 50% de retorno, materiais 28%, tecnologia 26%, saúde 28,5% e consumo, e consumo defensivo 20,9%, Desde o fundo estabelecido em março de 2020 é, o, é absolutamente impressionante o, o, o retorno que a energia trouxe, 236,8%. Depois os materiais também dobraram praticamente em dois anos, por isso estes dois setores estão otimamente e aconselham-se, uh, não, não se aconselham, aqui não estamos a, <risos> a prestar aconselhamento financeiro, já sabe, o que eu quero dizer é que realmente tiveram retornos absolutamente fantásticos uh, para os acionistas. Agora, em termos de avaliações, a história já é outra, nós vemos aqui que o, o, o preço face aos lucros da energia continuam baratos face à sua média histórica, repara, média histórica há 20 anos, quase 14 vezes, o índice está, uh, o índice não, aqui, o setor da energia está a cotar 8,5 vezes os seus lucros, que é extraordinário, mesmo depois de ter retornado, de ter uh, dado um, um desempenho absolutamente extraordinário de acionistas de 3 vezes, continua barato. Já, por exemplo, também aqui os serviços de comunicação estão finalmente... <risos> Aqui a cotar bem abaixo da sua média histórica, 14,5 vezes, quando a média histórica é 19,4 vezes. Pelo contrário, temos aqui o, os setores do consumo mais defensivo, por isso alimentação, bebidas, etc. Aqui a cotar acima da sua média, bem como os serviços públicos, por isso água, saneamentos, lixo, etc. A cotar também... Uh, esticados, preços esticados, e de uma forma geral o índice SP500 a estar, ela por ela, face à sua média histórica dos últimos 25 anos. Agora, quando olhamos para a rentabilidade que podemos obter nos vários setores com base na recompra de ações, o que é que nós temos aqui? Temos que... O setor dos materiais está a, ter uma, uma, está a oferecer uma rentabilidade muito interessante em termos de recompras de ações, o setor financeiro igual, continuam a recomprar ações como se não houvesse amanhã, isso é ótimo, e claro, os serviços de comunicação, uma vez mais digo, as metas, as Googles deste mundo, estão a trazer um enorme, enorme valor aos acionistas, recomprando ações próprias. Dividend Yield vai mais ou menos pelo mesmo caminho, embora aqui haja algumas diferenças entre setores, temos o setor da energia, Uh, com um dividend deal de 3,5% atualmente acima da sua média histórica dos últimos 20 anos, nos 2,7%. De resto, quase todos os outros setores estão ou ela por ela ou estão até a oferecer uma rentabilidade dividendo abaixo da sua média, mas como sempre, lembra que estamos a falar de médias de setores, não quer dizer que todas as empresas dentro desse setor estejam a ter o mesmo comportamento, na verdade, na verdade vai haver sempre empresas que estão a retornar mais ou menos aos acionistas. Muito, muito importante nós considerarmos, e para mim esta é das imagens que mais impacto tem na, aqui na nossa apresentação, por isso tens que deixar o teu like, ok? Tens que deixar o teu like porque eu trago este enorme valor para ti, e repara que apesar das quedas intra-anuais, que são estes pontinhos a vermelho, por isso quedas que acontecem ao longo do ano, na maior parte do tempo, os anos acabaram positivos para o SP500. Em 32 de 42 anos eh, observados, apesar de quedas intra intra-anuais de cerca de 14%, nós acabamos com retornos positivos para o SP500. E por isso, atualmente, tivemos já aqui uma queda de de cerca 24% intra-anual, agora as coisas corrigiram um bocadinho e estamos a falar quase 21%, mas repara como houve outros anos absolutamente extraordinários, 2020 Chegou aqui 34% a meio do ano, fechou o ano a subir 16%. Aqui mais em 2018 chegou aqui 20%, fechou o ano a cair apenas 6%. Depois tivemos aqui o que? 2009 aqui 28%, mas subiu no final do ano 23%. 2000, e, 2000 2001 e 2002. Fogem um bocado à regra, os anos acabaram a negativo na mesma, é o reventamento da bolha tecnológica que está aqui a dar esta resposta, mas também desde aqui outros anos, 1990, 1987, em que apesar de retornos negativos intra-anuais, acabou-se com rentabilidades bem superiores a essas quedas no final do ano. Por isso, uma vez mais te digo, foco no longo prazo, esquece a volatilidade de curto prazo, tudo pode acontecer no espaço de meses, não tentes adivinhar o que é que o mercado vai fazer nos próximos meses porque não sabes melhor que ninguém, eu também não te sei oferecer melhor resposta do que qualquer outro guru de finanças por aí andam e, e por isso concentra-te naquilo que tu consegues controlar que é a avaliação das empresas. Volto a dizer... Eu não sei melhor que ninguém o que é que os mercados vão fazer amanhã, eu não sei melhor que o, o, os, os reis deste mundo ou que os analistas dos bancos, não sei o que é que os mercados vão fazer, não acredito sinceramente que eles saibam melhor que eu ou que tu o que é que os mercados vão fazer nos próximos meses, fica muito bem dar projetos para o futuro, vai me fazer parecer muito inteligente se eu te disser o que é que o SP500 vai fazer nos próximos seis meses, mas... Isso só serve para os likes, ok? Só serve para obter likes, não serve para aquilo que nos importa, que é termos investimentos lucrativos no longo prazo. Por isso, se estás para obter investimentos lucrativos no longo prazo, deixa-me aí o teu mega like. Se não estás aqui para tentar adivinhações, deixa aí esse like bem azulinho, que ajuda a levar esta mensagem de mais portugueses que precisam de investir melhor o seu dinheiro, ok? Fiquei a contar com o teu mega azul. Um slide novo, muito interessante, da J.P. Morgan, talvez um dos mais importantes face ao momento em que estamos, com, com estas quedas históricas no, no índice e estes comportamentos absolutamente extraordinários da humanidade. E o que é que nós vemos aqui, e para mim este dado, é muito, muito importante. Na maior parte do tempo, nós estamos em expansão económica. Repara qual é a longevidade... Em média, ok? Qual é a longevidade das expansões económicas face às recessões económicas? Estamos a falar de quatro vezes mais, ok? Em média, as expansões económicas duraram 47 meses, as recessões 14 meses, ou cerca de um ano e dois meses, se quiseres ver dessa forma. Ou seja, já passaram seis meses em que os estão a cair e nem sequer entramos em recessão propriamente dita ainda, não é? Embora haja aqui alguns indicadores que nos possam apontar por aí, a mensagem que quero deixar é que efetivamente as recessões podem, são sempre mais, ok? recessões são sempre temporariamente mais para o bolso dos consumidores, mas. Espera-se que nunca se tenha uma situação como esta da grande depressão em que a perda do GDP, ou seja, do produto interno bruto nos Estados Unidos, foi de 26,7%, ok? Repara como mesmo na crise financeira de 2009... Estamos a falar de uma perda para o Produto Interno Bruto de cerca de 4%, aqui durante a recessão pandémica 10%, ali durante a Segunda Guerra Mundial foi, foi, chegou a ser 12,7%, por isso situações como a Grande Depressão deverão acontecer uma vez por século e, sinceramente, hoje em dia temos mecanismos muito mais eficientes para fazer face a estas situações e para não deixar levar... As, as recessões a este ponto de depressão foco no longo prazo, foco no otimismo vale a pena sermos otimistas como, como há um livro que tem um título muito engraçado que eu gosto muito que é o triunfo dos otimistas por isso se tu és otimista parabéns porque realmente vais, vais obter rendimentos absolutamente extraordinários ao longo do tempo porque estás focado naquilo que realmente te interessa que é na maior parte do tempo estamos em expansão económica e como eu também me estou a expandir no tempo, temos de acelerar, o que é que nós vemos aqui agora mudando de tema, crescimento económico e a competição do produto interno bruto, vemos que pelo menos desde a grande recessão lá atrás, em 2009, ainda não conseguimos chegar à, à tendência de crescimento económico nos Estados Unidos que, que era pretendido, ainda para mais quando lá estávamos perto tivemos uma pandemia que colapsou novamente este número e agora estamos ali taco a taco, mas longe do início do século. E o que é que nós vemos aqui, talvez ainda mais interessante é ver os componentes desse produto interno bruto para os Estados Unidos, nós vemos que mais de dois terços do produto interno bruto está associado ao consumo das pessoas. Ou seja, isto também nos indica, dá-nos aqui algumas indicações do ponto de vista de investimento, onde é que devemos estar alocados, porque enquanto tivermos uma economia de consumo, como a que estamos a ter agora, então muito provavelmente também serão as empresas que beneficiam mais com esse consumo, que vão subir mais em resultados operacionais e por consequência nas suas ações a longo prazo, ok? O que é que nós vemos aqui? Que o investimento na habitação continua acima da média, ligeiramente acima da média, é, é interessante ver, a média desde pelo menos 1968, então aqui muitas décadas, ok? E, e o mercado está em alta, vemos que em termos de vendas de veículos automóveis novos, estamos em queda novamente, depois de 2020 já ter representado uma queda, agora estamos em queda novamente, e o setor automóvel, como defendo sempre, é muito cíclico, e, e nós temos que ir acompanhando destes ciclos. É sempre melhor investir quando tudo está negativo, quando tudo o futuro parece muito, muito obscuro aqui para as vendas de veículos e há que travar um bocadinho quando tudo parece otimismo. E face à situação atual, pode ser que eu até esteja interessado em investigar aqui algumas empresas do setor automóvel. Os investidores do IELA Elite Pro sabem que eu tenho um investimento no setor automóvel, é pequenininho no portfólio, representa aqui menos de 2% do portfólio, mas pode ser que eu agora esteja interessado em estudar mais dessas empresas e quem sabe até vir a adicioná-las ao portfólio, ok? Diz-me aqui nos comentários se estarias com interesse em saber mais sobre este setor, em, em ver aqui as oportunidades que podem haver no setor. Fica à espera desse comentário. O que é que nós vemos aqui? Taxas de juros sobre os créditos habitação aqui nos Estados Unidos estão realmente mais elevados do que nos últimos, sei lá, 11 anos, ok? Estamos aqui de volta aos valores de 2009. Ainda assim, continuamos abaixo da média dos últimos 40 anos, que estava em cerca de 7,1%. É lógico que estamos aproximados lá, estamos a 5,5% para aqui as, as hipotecas a 30 anos, de qualquer das formas ainda uh, nota-se que apesar de todo o alarido que se vai formando nos mídias de que isto vai ser o colapso dos compradores de, de imóveis, a verdade é que a tendência de muito longo prazo é para quebrar completamente estas taxas de juros, ou seja, estamos em queda histórica, estamos em bear market, se quiser, em termos de taxas de juros há 40 anos, o que é bastante impressionante. E já os preços das casas continuam a aumentar, a meu ver, há aqui algum otimismo desmesurado de 2020 para cá, acho que este crescimento assim tão acentuado não se justifica, e normalmente quando as coisas sobem de elevador, também tendem a cair de elevador. Por isso, cuidado com isso em termos de, dos preços das casas. De qualquer forma, há que contrastar sempre com, com este indicador em que vemos que os inventários de casa, ou seja, as casas disponíveis para venda, estão em mínimos, ok? Estão bem abaixo da média, ou seja, há muita casa ocupada, há pouca casa disponível nos Estados Unidos, o mercado imobiliário nos Estados Unidos está fortíssimo e por isso talvez se justifique esta subida de preços até para tentar controlar esta, esta relação da oferta-procura. De uma forma geral, o setor imobiliário nos Estados Unidos está bom de saúde e recomenda-se. O que é que nós vemos aqui? A relação da confiança dos consumidores com o retorno acionista uh, dos mercados, ou seja, aqui do índice SP500 nos 12 meses seguintes, repara que... Quando nós temos o, o pico mínimo, digamos assim, o bottom, o fundo no, no sentimento dos investidores, quando cai aqui para o, o intervalo entre 50 a 60 pontos, o que é que nós vemos? Nos 12 meses seguintes, o índice SP500 teve retornos absolutamente extraordinários, muitas vezes superiores a 20%. Só em 1990 foi quase 30% e mesmo em abril de 2020 foi 43,6%. Atualmente estamos aqui, 50 pontos e, meus amigos, para mim isto é extraordinário porque diz muito sobre o que poderá acontecer com os nossos retornos acionistas no índice SP500 nos próximos 12 meses. Uma vez mais digo, foco naquilo que interessa. Até porque nos Estados Unidos num, nunca houve uma situação destas, é absolutamente impressionante como atualmente o, o desemprego está em mínimos, como sabemos, e melhor que isso, as ofertas de emprego estão elevadíssimas. Atualmente estamos a falar que temos praticamente duas ofertas de emprego por cada desempregado nos Estados Unidos. É absolutamente impressionante saber que este país tem duas ofertas de emprego por cada desempregado no país. Não há país igual, realmente os Estados Unidos têm uma economia extremamente dinâmica. E ainda para mais, vemos que depois de um pico de desemprego em abril de 2020, 14,7%, mas foi mesmo este pico aqui na vertical, e como digo sempre, sobe na vertical, também desce na vertical, isto tem a ver só com as paralisações que houve na, nos primeiros confinamentos da pandemia, principalmente em tudo que tem a ver com serviços de turismo, restauração, hotelaria, etc. Mas estamos atualmente em mínimos históricos, de taxa de desemprego, ok? Estamos a falar abaixo de 4%, é, é 3,6% para ser mais preciso, é um pleno, a economia está pujante nos Estados Unidos e para além disso os salários têm vindo a aumentar bem acima da média, ok? Enquanto que a média histórica de crescimento nos salários é cerca de 4% ao ano, atualmente estamos a falar de um aumento de 6,5% ao ano. Ou seja, nos Estados Unidos, por um lado, temos taxas de desemprego nos mínimos, duas ofertas de emprego por cada desempregado que, que está no centro de emprego e salários a aumentar acima da média, temos aqui um coquetel perfeito de, em termos de empregabilidade, as coisas estão mesmo muito boas nos Estados Unidos. Quem me dera, quem me dera que Portugal tivesse assim.